Olá, tudo bem? Leandro Fonseca aqui, consultor e especialista em marketing digital, graduado em Marketing CR001926. Estou fazendo esse vídeo para te dar três dicas, três dicas super importantes para você que é do marketing de relacionamento, que está construindo uma equipe, ou até mesmo para você que quer entrar neste modelo de negócio sensacional, que é o marketing de relacionamento, o marketing é multinível, que você começa de baixo e sobe ao topo. É Três coisas que são importantíssimas para você chegar ao topo e tenho certeza que todo diamante é, seguiu ou segue essas três dicas que as suas lideranças vão passando. Então confere aí, muito importante você se apaixonar pelo negócio, você é, estudar o seu modelo de negócio, você se apaixonar pelos produtos, vai ser muito mais fácil, vai ser contagioso, vai ser contagiante. Quando você usa os produtos e você gosta dos produtos e tua pele está mais é, saudável, teu corpo está mais saudável e você consegue transmitir isso para os teus possíveis clientes ou para os teus prospectos, para os teus parceiros de business, para a tua equipe, com certeza o teu negócio vai ser um negócio que vai ser muito mais é, sólido. É muito importante nos três P's, paixão, profissionalismo, não faça com amadorismo dá certo, o marketing de rede, o marketing multinível ele é tão poderoso que até mesmo com amadorismo dá certo, até mesmo amadores ganham dinheiro no marketing é, de rede, no marketing é, multinível. Mas se você fizer com profissionalismo, com certeza será um diamante, com certeza chegará ao topo. É, com certeza você vai alcançar os mais altos patamares dentro da sua indústria do modelo de marketing de rede. Seja profissional, faça as coisas com profissionalismo. Se apaixone pelos produtos, se apaixone pelo modelo de negócio, estude, faça como é um apaixonado um usuário dos produtos, um estudioso da empresa, estude sempre essa empresa, repasse isso para a sua equipe, faça com profissionalismo e principalmente tenha persistência. A persistência vai te levar a lugares sensacionais. Se você for um apaixonado pelos negócios, se você for um profissional e se você tiver persistência com esses três essas três dicas você vai chegar ao topo numa uma velocidade explosiva, uma velocidade muito rápida, que até mesmo você vai se surpreender, vai surpreender a sua equipe e vai contagiar a sua equipe e vai formar várias lideranças dentro dessa equipe. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um likezinho, te inscreve, repasse para a sua tua equipe, me ajude e me motive para continuar motivando a tua equipe, a te motivando a alcançar patamares muito maiores. Meu nome é Leandro Fonseca, eu consegui atingir em 27 dias um título dentro da minha empresa e um bônus é, bem bacana, considerável, é, usando algumas técnicas de marketing de, digital, do qual eu sou especialista, e fazendo as coisas com profissionalismo, e com amor e com muita paixão, e sendo muito persistente. Não te preocupa com os nãos, porque é, vários sims vão aparecer no meio do caminho. Um grande abraço, um beijo no teu coração, curta, compartilha aí, é, te inscreve no meu canal, ajuda a divulgar, e vamos ao topo, até a próxima.